E ele disse, ô Zé, vem cá, por que que todo dia quando eu abro a igreja, você entra, vai lá na frente e só dá a meia volta e vai embora? E ele disse, olha irmão, eu não sei fazer aquelas orações enormes com palavras difíceis, palavras bonitas, eu não estudei, não aprendi a falar tudo isso Mas eu entro aqui, vou lá na frente e digo, Jesus, eu te amo e te agradeço por tudo que o Senhor faz por mim Muito obrigado, eu vim te visitar, Jesus e diante daquela afirmativa, aquele irmão ficou muito envergonhado de desconfiar do Zé. Passaram-se alguns dias e Zé deixou de aparecer. E o irmão então disse, por que ele não veio mais? Será que faleceu? Será que se mudou? E fui perguntar para as pessoas ali próximo à igreja, pelo Zé. E informaram a ele que Zé havia sido atropelado e que estava internado no hospital. E o irmão resolveu ir visitá-lo no hospital. Quando ele chegou naquele hospital, procurou pelo Zé... E a enfermeira disse, ele está lá no, no quarto tal, está lá internado, está lá deitado, ele está com a perna fraturada, mas você é a primeira pessoa que vem aqui visitar ele, ele parece que não tem família, não tem ninguém, ninguém nunca veio aqui vê-lo, mas mesmo assim ele pediu para colocar a cadeira ao lado da cama dele, porque ele iria receber uma visita muito importante, foi o que ele disse. E a enfermeira começou a sorrir. E o irmão entrou naquele local onde estava Zé, internado com a perna fraturada e engessada. E o irmão disse, oi Zé. Tudo bem? Eu vim te visitar. E ele disse, eu sabia que você também vinha me visitar. Aí ele disse, também? Também como? A enfermeira disse a mim que ninguém nunca veio aqui te visitar? E o Zé, com um largo sorriso nos lábios, respondeu. Ela está muito enganadinha, viu? Todos os dias, quando eu abro os olhos, logo pela manhã, Jesus está aí, ó, bem sentadinho nessa cadeira. Ele olha para mim e diz, Oi Zé, tudo bem? Eu vim te visitar. E eu estou contigo todos os dias de tua vida É uma história simples Para ilustrar Aquilo que nós queremos falar Nessa reflexão, eu quero que você reflita a respeito De julgamento que às vezes fazemos Nós evangélicos às vezes costumamos nos auto-justificar Nos julgar por justiça própria E a palavra de Deus diz que a justiça do homem É como trapo de imundícia para o Senhor nosso Deus Às vezes costumamos dizer Eu sou bonzinho Com certeza mereço a salvação porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu trabalho na obra do Senhor, por isso, por mais aquilo, mil justificativas para dizer que somos bons, quando na verdade bom é só Deus. Muitas vezes nos consideramos até não pecadores, quando na verdade aquele que diz que não peca já pecou porque mentiu está escrito na palavra de Deus e a palavra de Deus não mente. Então é importante que nós tenhamos acima de tudo a humildade de compreender que às vezes... Uma pessoa muito estudada, um teólogo, uma pessoa formada em teologia, que conhece profundamente a palavra de Deus, não tem a intimidade com Deus que tem um mendigo de rua. Não tem intimidade com Deus que tem o mais humilde do servo dentro da igreja. Às vezes um homem que trabalha na igreja apenas limpando os bancos, ou nada fazendo, apenas ele chega lá, senta-se, louva, ouve a palavra e agradece a Deus. Há uma intimidade maior dele com Deus. Deus o trata com mais amor e carinho, porque Deus sonda os corações. Deus não vê como o homem vê. Às vezes eu julgo na igreja pela aparência, como fez Samuel, quando foi ungir Davi. Mas Deus não vê o homem como o homem vê. Deus vê o homem na sua essência, na bondade do seu coração, na misericórdia que ele tem para com os seus semelhantes, num coração aberto ao perdão a qualquer momento. No coração capaz de aceitar as diferenças e compreender que Deus é aquele que escolhe e dá a salvação a é quem Ele quer, porque o céu lhe pertence, a terra lhe pertence, o mundo lhe pertence, o universo lhe pertence, o universo é o trono de Deus e é Ele que determina tudo. Às vezes, queremos achar que fulaninho ou fulaninha não se converteu ainda, não merece a salvação, não será salvo, não será levado para os céus. E Deus pensa outra coisa a respeito daquela pessoa julgamos as pessoas às vezes pelo que veste pelo que usa pelo que diz quando na verdade se eu acho que o um irmão meu a irmã minha está procedendo de forma errada no lugar de eu comentar com outra pessoa e gerar a fofoca que é tudo que o inimigo quer para destruir a harmonia entre irmãos é um pezinho de fofoca eu devo então no silêncio do meu quarto orar por esse irmão e por essa irmã pedindo a Deus que se revele de uma forma extraordinária ao coração dessa pessoa para que ele possa transformar verdadeiramente essa pessoa devorar até pedindo perdão Senhor se eu estou enganado me perdoe porque eu sei Senhor que o senhor faz templo do Espírito Santo aquele que te ama e que te reconhece como Salvador é isso aí a humildade e acima de tudo a compreensão que é Deus que decide é Deus que faz eu sou servo e como servo só cabe a mim obedecer as ordens de Deus como servo, só cabe a mim aceitar aquilo que o meu Deus faz. Como naquela parábola dos trabalhadores da vinha, no livro de Mateus, até mesmo aqueles que são chamados pela última hora, recebem o mesmo galardão. Sabe por quê? Porque os céus pertencem a Deus e Ele dá o que Ele é, quer do jeito que Ele quer e faz do jeito que Ele quer. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Fica na paz, fica com Jesus. Por amor a você, Ele foi para a cruz.